Meus amores, como vocês viram aí no vídeo, organização simples da casa já finalizada. Aquela rotina de dona de casa que a gente faz todos os dias. E o nosso quarto tá assim. E é bom porque daí na sexta-feira, como a gente fez aquela faxina mais pesada, eu já peguei, já arrumei tudo. Tava tudo limpinho, só faltava organizar mesmo. Também aproveitei e já tirei um pozinho da soleira da janela, como sempre... O nosso guarda-roupa também, bem organizadinho. Aqui também tudo dobradinho. A nossa mesa do computador também, organizada e limpinha. Também tirei o pó. Aqui tá aberto no nosso canalzinho, olha que fofinho. E aí, gente, a cozinha também. tirei o pózinho aqui da soleira da janela. Ó, bem limpinho. Aí o nosso sofazinho também, bem organizadinho, bonitinho. Com tudo limpinho ainda, porque final de semana a gente nem parou em casa. Então tá tudo limpinho. Passando pra mesa, tem aqui o do almocinho que vocês viram o vídeo. Aqui ainda tem um pouquinho de bolo de cenoura, eu deixei aqui em cima. Então a nossa mesinha aqui tá bem limpinha. E aí aqui o nosso banheiro, tá limpinho, passei pano no chão. Aí aqui também na pia, passei um paninho também. E também aproveitei e passei um paninho no espelho também. E aí que é o nosso vaso sanitário tá limpinho, coloquei um desinfetantezinho ali que eu gosto de deixar um cheirinho. Então o banheiro tá bem limpinho e as foguinhas, ó, seguem plenas limpinhas ainda. E bem, bem brilhoso. Ó. Aqui nessa parte, como vocês já viram, é eu só tirei um pozinho também. Não tirei por baixo, assim, só passei por cima mesmo. E tá bem limpinho ainda também, porque aqui não pega tanta poeira. E aí, pra fechar com chave de ouro, eu já limpei o fogão aqui. Coloquei a, a nossa tabozinha aqui, porque o forninho tá ali, ó. E aí a pia também já tá com a louça lavadinha depois do almoço. Já vou deixar tudo limpinho, porque hoje eu vou ter que fazer um bolinho... Porque hoje é aniversário do meu pai Então eu vou fazer um bolo de cenoura Porque eu aprendi a fazer bolo de cenoura E eu vou fazer bolo de cenoura pra todo mundo E é claro, né, que não pode faltar O nosso cheirinho aqui em casa Da Via Aroma Que agora no momento eu tô usando esse aqui da Buenos Aires Que eu falei pra vocês que eu não gostei muito Mas agora eu tô começando a gostar, sabe A gente vai usando E vai pegando hábito, né De sentir aquele cheirinho E acaba gostando As roupinhas ainda seguem aqui no varal e aí, depois que eu estendi aquelas roupas que vocês viram no vídeo, eu lavei alguns moletons. Esse daqui que é mais, é mais pesado, né? Que é os moletons do Lucas. Tem uma camisa bem doida ali. E aí, eu lavei os moletonzinhos dele. Aí, foi só isso que eu fiz a mais. Quero mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz no mercado no sábado. Eu vou começar aqui pelos alimentos. Eu comprei dois patezinhos desse aqui da Sadia, que ele é de pate de peito de peru sabor defumado. Comprei dois, um já tá até aberto. E eu comprei também um pacotinho de pão Puma fatiado e um pacote daquele... De... do mercado mesmo, sabe? Aquele pão que eu mostrei pra vocês no vídeo de compras do mês. E aí eu comprei dois patezinhos desse, comprei um presunto cozido e aqui tem queijo que eu abri hoje pra comer junto com o cachorro quente. E eu comprei mais pro Lucas, para ele fazer misto quente, que ele gosta bastante. E aí é que eu comprei é, farinha de trigo, de 5kg. Tava na promoção uh, de um pacote chamado Fidalga, que é um pacote amarelinho. Tava no encarte, no valor de, tre é, de 11 reais. Eu falei, quer saber? Eu vou... quase que eu peguei esse. Aí eu pensei, eu vou até lá na, na parte lá dos trigos e vou olhar qual que tá o valor do Dona Benta, porque eu amo o Dona Benta. Pra mim é o melhor trigo que tem, que ele não é, é não tem esses carocinhos, ele é bem soltinho, é muito bom. E ele tava, gente, 13 reais, uma diferença de pouquíssimos, pouquíssima coisa... Você leva um melhorzinho. Não que o Fidalga não seja bom, mas eu prefiro o Dona Benta. Então fiquem sempre atenta nesses tipos de, de promoções, assim, né? Às vezes acaba não compensando. Aí eu comprei também é, farinha de mandioca, pra fazer um pirão do feijão. <risos> Aí eu comprei também um pacotinho de macarrão penne. Tem também um de parafuso. E aqui tem um espaguete. Eu peguei um de cada, porque nós temos bastante arroz ainda também. Aí eu peguei uma margarina com alho. Comprei é, um pó royal, fermento químico, né? Um pó. Eu comprei duas caixinhas de leite condensado. Uma eu já fiz no meu bolo de cenoura, que ficou lindo, gente. Eu postei uma foto lá no meu Instagram, que é @brunasantos_ytb Eu vou deixar aqui no box de informações também. E ficou uma delícia. Então agora só ficou mais um. E comprei, gente, dois desses negocinhos aqui, ó, de canela em pó. Porque eu tava... sempre queria fazer bolinho de chuva e nunca tinha canela. Então eu aproveitei e comprei duas já, para não dizer que não tem mais. Aí comprei esse potinho aqui, ó, potão, né, de requeijão cremoso da Tirol, que eu gosto bastante. Eu queria ter comprado da marca Catupiry. Porém, tava o olho da cara. Então eu vou pelo mais barato, né, gente? Hoje em dia tá difícil o negócio. E aí eu comprei é, um Nescauzinho, dessa embalagem aqui de 1,2 kg. Que valeu muito mais a pena do que se eu tivesse comprado da latinha, né? E como eu já tenho a latinha, então eu comprei esse pra repor na latinha. Comprei também duas caixinhas de leite. Uma já tá aberta na geladeira. E essa daqui tá fechadinha. Comprei um filtro de papel 103 para o café, mais uma latinha, mais um, um uma garrafinha de óleo. Eu gosto muito de... opa, estou gravando o chão. Gosto muito da soia, tá? Eu também gosto da Cuomo, mas eu não sei. Para mim, o óleo da Como espuma muito e eu não gosto. E comprei também um cafezinho tradicional Melita, que o maridão gosta muito de Melita. E já tá até vazio, já, já coloquei no meu potinho, só deixei aqui pra mostrar pra vocês mesmo. E é isso de compras de, de comida pra casa. Tive que fazer uma pausa porque o moço da Dengue veio aqui, ó, tá vigilância. E eu tive que atender ele. E aí, gente, agora aqui dos produtos de limpeza, ai, eu quase me perdi lá, né? Queria tudo pra mim. E aí eu comprei um desse negocinho aqui, ó, que vem esses três paninhos... Que os meus estão só o pó, né, e eu quero ter também para revezar, porque enquanto eu lavo aqueles, eu fico usando esses daqui, e eles são muito bons, da Scott Bright, um pano multiuso, muito bom mesmo. Comprei também, gente, uma escovinha, esse aqui é da Noviça, uma escovinha, comprei também luva de cozinha da Esfribon, comprei rosinha. Pra quê, gente? Porque eu acabei com as minhas mãos na limpeza do banheiro. E como eu falei, é muito importante, né, a gente ter a luva, ter a escovinha. Eu tive que lavar o banheiro todo com esponjinha e, e ressecou muito a minha mão. Então eu comprei a luva a próxima faxina pesada do banheiro e comprei essa escovinha aqui também, que ela é bem legalzinha no segurar. Comprei também aqui é, esponjinha, né. Essa aqui também é da Scott Bright, eu gosto muito dessa daqui, é o que eu sempre uso na cozinha. E ela é limpeza profunda e mais rápida, e vem quatro esponjinhas, tá? Uma eu já tô usando, novinha, e aqui tem três. Aí eu peguei essa daqui, que é pra banheiro, que limpa sem riscar. E também pela cozinha, que eu achei tão fofinho o um verde água bem bonitinho. Então eu peguei mais três unidades também. Porque é sempre bom a gente estar tá trocando a esponja antes que ela fique bem horrorosa, né? A minha já estava pedindo socorro, mas a gente tem que trocar sempre. Aí comprei também esse lisoforme aqui, que é desinfetante pelas superfícies. Ele mata as bactérias, os germes e ele tem um gostinho de talco. Lembranças de infância. Ele é muito tiroso, gosta de passar no banheiro, gosta de passar na cama. Então ele é muito bom mesmo. Peguei também álcool, que o meu álcool já tinha acabado, e eu sempre gosto de comprar o álcool 70, porque além de matar o germes e as bactérias, ele é um álcool hospitalar, né? E aí ele também mata o, o vírus da Covid-19, que é muito bom a prevenção. Gente, eu tava precisando muito de uma escovinha nova pro meu vaso sanitário. Essa aqui é da Condor, bem simplesinha. E eu tava precisando muito, porque a minha tava só esse daqui, o achi E ela já tava toda enferrujada, porque ela era de, de metalzinho, assim, sabe? Eu ganhei ela no meu chá de panela, já faz três anos que eu tenho ela. E ela tava bem feia, e já não tinha mais a base dela, então ela tava bem horrorosa. Comprei também o refilzinho do nosso pato gel adesivo, que eu adoro, né? Vocês sabem que ele vem com seis discos. E ele deixa um cheiro muito, muito bom no banheiro. Também é um sapólio Pra gente limpar a pia, limpar fogão, essas coisas que ele é bom e ele não risca. E eu peguei desse daqui de 300ml. Tinha um menorzinho, só que daí eu acho que ele era em pó. Aí tinha esse e tinha um maiorzinho ainda do que esse daqui. Eu peguei o um médio e ele é cremoso. Aí, pra testar, eu peguei esse desinfetante aqui da IP, eu achei a embalagem uma gracinha e também muito cheiroso. Ele é 3 em 1, ele limpa, desinfeta e dá perfume e mata 99,9% dos germes, bactérias e fungos. Muito cheiroso e eu vou testar pra vocês, mas eu tenho certeza que ele vai ser muito bom, porque só pelo cheirinho e pela, pelo líquido dele, que é, que é bem consistente, ele parece ser ótimo. Comprei também para limpeza da casa, que eu quero limpar a minha geladeira. E é muito bom esses paninhos aqui, ó. Que é multi -pano macio, fácil de limpeza e absorção. Ele é da Bom Pack e vem com 50. E é daqueles paninhos, sabe, gente, que a gente destaca e, e descarta depois que usa? Então, bem legal que eu comprei ele também, que eu precisava muito. E amaciante, gente. Eu sempre compro Downy, mas eu sempre tive vontade de experimentar esse Comfort aqui, que ele é bem parecido com o cheiro do Downy azulzinho, que é o que eu sempre uso. E ele também diz que é concentrado, que rende até 50 lavagens e tem óleo de argã, tá? Então eu vou testar ele pra vocês. Se você também já usou, se você gosta, se você teve uma experiência legal com ele ou até ruim, comenta aqui embaixo pra mim saber. E eu vou testar também e vou falar pra vocês nos próximos vídeos, tá? E aí, gente, de detergente eu comprei quatro, porque o meu acabou e é sempre bom ter o detergente, né? E é baratinho também. Eu sempre gosto de comprar da IP e eu comprei esse daqui de capim e limão pra mim testar. Eu achei ele bem legal. Nunca eu tinha visto de capim e limão. Mas eu já tô usando ele, ó, como vocês podem ver. E ele é bem... Limpa bem, desengordura bem, e é bem cheiroso também. Quanto bem, né? Aí, gente, eu peguei um de coco também, porque dizem que o de coco limpa mais ainda, e o que é branco fica mais branco ainda. Eu não sei porque, gente, eu uso, lavuloso, mas eu não fico reparando nessas coisas não, tá? Peguei um de coco, peguei só pra, pra ser diferente mesmo, sabe? Peguei um de coco... E aí eu peguei aqui também um neutro, porque eu quero lavar minha geladeira e é bom lavar com em detergente neutro para não dar cheiro dentro da geladeira. E peguei esse detergente de rico aqui da IP para testar, ó, IP Neosensis gel concentrado e ele é menorzinho do que os outros, ó, mas diz que ele rende mais porque ele é concentrado. E aí ele tem poder desengordurante, testado dermatologicamente e controle de odor. Gente, isso aqui é... É tem de rico? Olha a tampa! E ele foi uns 4 e pouquinho, tá? Esses daqui foram em média de 1 um e pouquinho, 2 reais. E esse daqui foi 4 reais. Mas diz que ele vale por dois eu vou testar depois pra vocês e conto direitinho. E foi isso, gente, as minhas comprinhas que eu fiz no mercado. E são coisas básicas da casa e também algumas coisas que eu precisava de limpeza pra gente, pra mim, gerar conteúdo aqui pra vocês também, pra ficar mais legal pra vocês, tá bom? you see